Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e nós vamos falar um pouquinho sobre roupa de frio e um pouco do inverno na Polônia. Então se você quiser continuar assistindo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilha com aquela pessoa que você sabe que está vindo para a Polônia ou está indo para um país frio e vamos O que acontece e por que eu decidi fazer esse vídeo? A gente tá numa época do frio, né? O frio chegou, o inverno chegou, neve chegou uh, Então é normal com que as pessoas do Brasil Geralmente me perguntem assim ah, Ai, Emerson, como é que é aí? Nossa, eu não sobreviveria no frio É muito frio pra mim Então é bem normal a gente ter esse tipo de comentário Ou até mesmo quando eu vim, vim pra cá As pessoas chegavam e perguntavam Nossa, mas... Como é que você vai viver lá? Como tudo vai acontecer? Então, hoje eu vim só para abrir um pouquinho a mente das pessoas. Uh, atualmente, muito conteúdo é gerado na internet e tem grupos que as pessoas né, procuram antes de vir para cá. Mas é bom ter essa ideia de, da realidade, né? Porque você escrever e mostrar são duas coisas diferentes. Então vamos lá. A Polônia. É, é bem diferente do Brasil em termos de construção então a gente não passa muito frio porque em todo local que você vai é muito quente ou é quente ou é confortável então por exemplo, hoje eu estou aqui em casa uh, de suéter porque eu gosto desse esse sentimento mas por exemplo, eu já estou descalço e não tem, não tô com uma meia por quê? As casas aqui, elas são muito bem preparadas para receber esse tipo de ambiente. Então, as paredes são muito grossas e existem, eu estou olhando aqui porque o, o meu aquecedor fica em frente à minha mesa, tá? Então, é muito normal que tudo seja muito preparado. Por exemplo, as janelas, elas são feitas de duplas camadas, então o frio... A minha passa porque tá meio estragada, <risos> mas não é um frio, uau, vai morrer, nem nada. Eu lembro que quando eu morava em Curitiba, eu passava muito frio, porque a janela era, assim, um vidro dessa finurinha, E aqui não, mesmo que o vidro seja dessa finura, ele tem duas camadas uh, pra vedar o frio entrar. Além das duas camadas, as paredes, elas têm mais ou menos dessa grossura, assim, então... Olhando ali, tem uma grossura é, visivelmente boa. Eu vou colocando as imagens aqui <risos> sobre o que eu for falando. Uh, em alguns ambientes também, por exemplo, a minha casa ela é pequena. Ela tem mais ou menos 40 metros quadrados, ou 40 e pouquinhos metros quadrados. E eu tenho, no total, três aquecedores. Um no quarto, um no banheiro e um na cozinha. Esse aqui do quarto eu não consigo regular, então quando ele tá ligado pela cidade, tá ligado porque vocês vão ver ali que ele não tem um registro de girar, porque é antigo, talvez quebraram, nunca trocaram, não tenho ideia como seja pra fazer a troca de um aquecedor. Mas em modo geral ela é muito quente. Quando você sai da, de casa e você vai pra outros ambientes, geralmente aqui a gente não... Porque, sabe, é uma história daquela. Pra que, que você vai passar frio, sendo que você tem, né, uma roupa? Então, as roupas aqui são diferentes das roupas que a gente usa no Brasil. Então, a gente se protege muito mais e as roupas aguentam muito mais o frio. Então, eu vou mostrar algumas jaquetas daqui a pouco pra vocês. Que eu comprei durante esse tempo que eu tô aqui. E aí, eu vou recomendar qual eu acho que seria pra cada estação. E qual você deveria comprar caso você chegue agora, nessa época do frio. Hoje tá um pouquinho nevando lá fora, eu posso mostrar para vocês depois Mas tá muito claro, então talvez a luz possa vir trocar um pouquinho, tá? Então eu trouxe quatro jaquetas de proteção de neve hum, para diferentes tempos que você possa passar pelo ano Então tenha em mente que você vai ter, ter mais de uma jaqueta Primeiro, por questões de higiene, né? Você não pode ter a mesma jaqueta porque você transpira Uh, né, então é bom <risos> ter mais de uma jaqueta e a segunda questão é pelo tipo de estilo e forma de aquecimento tá, então quando eu cheguei aqui eu fui direto na Decathlon então se você vier pra cá Decathlon ou lojas de esportes assim, pra neves, serão a as lojas principais que você vai encontrar roupas, assim, rápidas, práticas e baratas. E se você não tá com muito dinheiro, existem lojas de segunda mão. Então, second hand stores. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo pra você assistir. Essa daqui é uma jaqueta que aguenta menos 25 graus. É difícil mostrar ela assim, porque eu acho que tá dando muito pouco contraste. Certo? Eu comprei ela na Decathlon E ela é dessa marca Quechua Quechua, quechua. <risos> Então o tipo de roupa De material que ela é Ela é esse material que canta Que eu sempre digo ó. Então esse material aqui geralmente Ele vai ser mais à prova de água Então você pode tomar uma chuva com ele E ele não vai te uh, Molhar uh, E aqui por dentro ela tem Como se fosse um estofadinho Sabe? que por dentro tem como se fosse um algodão ou uma manta acrílica o que eu gosto dessa jaqueta é que ela aguenta qualquer tipo de ambiente já que ela é menos é, 25 graus porém, você, quando usa esse tipo de jaqueta você tem que usar ou somente um sweater fininho por baixo ou só uma jaqueta, uma camisa que quando você entra em ambientes, por exemplo, você vai ao mercado ao momento que você chega ao mercado você vai começar a passar muito calor, porque o mercado é quente. Então você tá com isso, você tá com uma camisa e uma outra camisa por baixo. Então é um pouco quente assim pra você passar. Mas de toda forma, é, se você for pra um local assim, vai só com um suéter por baixo e ela, que ela já te protege perfeitamente. E o preço dela, mais ou menos, eu paguei uns 300 W. Então assim, se, você fosse, se eu fosse recomendar que você chegou no inverno, ou você chegou numa época mais fria, essa seria a primeira jaqueta a recomendar, porque ela é muito versátil, então... Eu só não gosto muito dela porque eu fico maior do que eu já sou, então, assim, ela tem essa touca... E aqui tem um pelinho que ela pode ser removido, eu não gosto. E ela é muito bem quentinha, e ela aguenta, assim, ela é uma jaqueta, vamos dizer, muito versátil. Essa aqui é uma recente que eu comprei, comprei quando eu fui pra Holanda. Ela é do material interno daquela outra, então ela é como se fosse esse. Só que ela não canta. Por que que ela não canta? Ela é uma jaqueta como se fosse um saquinho de lixo. Então ela se adapta melhor no seu corpo. Ela é quente o suficiente para te manter aquecido. A temperatura, vamos dizer, 1 grau. Porém, você tem que ter mais coisas por baixo. Então um, um suéter mais quentinho, uma camiseta mais quentinha. Problem o problema dela maior é que ela não é a prova d'água. Né? Então se cair uma chuva aqui, a água vai passar por os... Pelos <coughs> pela manta acrílica que existe aqui embaixo E aí você vai ficar todo molhado Já a outra não Ela aguenta neve, ela aguenta chuva Ela aguenta raios <risos> Ela é mais resistente Essa daqui é mais barata Eu paguei cerca de 16 euros Então foi mais ou menos Uns 100, 100 watts Então ela é muito boa E eu gosto dela porque ela é muito versátil Então pra eu ir no mercado, voltar aqui a é coisa rapidinha Pouquinha Eu não vou... Né, precisar me empacotar tudo, então ela é ótima, eu gosto, gostei muito dela. Aqui, outra jaqueta que canta é essa também da Kishua, só que esse daqui a gente chama de corta-vento, ela é uma jaqueta fininha, tá vendo? Ela é bem fininha, levinha, e foi a primeira jaqueta que eu comprei aqui. O ponto é que, quando você vai usar essa jaqueta, ela fica mais apertada no seu corpo, né? Pro vento passar mais rápido. Ela é a prova de água, então você, né, se chover, você não vai se molhar, a não ser que seja uma chuva de, assim enorme. Porém, ela não te aquece muito. Ela mantém o, o calor que você tem, né? Na verdade a outra também não te aquece, ela só te mantém. Só que ela é mais fina, tá vendo? Ela não tem aquele estofado por dentro. Ela só tem uma mantinha assim que te aquece, mas nossa, não é tanto. O problema dessa daqui é que ela não é uma jaqueta pra. Inverno, inverno, isso aqui é para minha estação Então quando está começando a, é, o inverno ou quando está terminando o inverno Você poderia ter essa, porque ela também necessita de staffing, né? De stuffing, que tipo, ela também necessita de coisas para colocar Então você tem que estar com um suéter e outra coisa por baixo Porque senão você não se aquece E ela tem uma touquinha também para você ir para rua Caso você queira não pegar uma chuva, tá? Então, vamos fazer uma escala. A primeira que eu mostrei seria a que eu mais recomendaria. A segunda que eu mostrei, se você vive em um país que não é só a Polônia, que não chove muito, seria a segunda. Essa seria a terceira que eu recomendaria, tá? E essa aqui foi a primeira que eu comprei. Eu cheguei e comprei isso sem pensar, sem pesquisar, sem ter um vídeo como esse. E a última eu comprei no Brechó, que ela é assim, do material que canta, tá? Isso aqui é mais a prova d'água e a prova de neve. Ela é uma jaqueta de neve, para neve mesmo. Aqui abaixo você identifica que é de neve porque ela tem um elástico para grudar dentro da tua calça para não entrar neve dentro do seu bumbum. Ela é bem grossa e essa quanto a primeira que eu recomendei, elas são muito resistentes ao frio. Essa aqui não tem uma medida de quanto ela tem de resistente, a outra é menos 25, menos 20. E essa aqui é muito resistente, eu já fui a, a frio de menos 15 graus e ela tava bem ok. Porém, eu me sinto como se fosse um pneuzinho, um sushi <risos> com ela. Não que eu não esteja gordinho, mas é que ela, ela tem uma aparência mais arredondada assim, então ela parece um sushizão um pneu. Essa aqui é pra neve, eu paguei 60 watts, então foi um super deal. Ela tá novinha, ela ainda ela ficou umas sujeirinhas aqui mas nada me prejudicou uh, por eu ter comprado isso no brechó, então eu achei um super tio e eu usei ela para esquiar, né, pra, pra ir pra neve, assim, montanha. Quer ir no shopping, no mercado, ou fazer alguma coisa casual, ir no, no governo, ou fazer qualquer coisa, assim, que não seja passear, que você tenha que tirar, porque se você tem que tirar e ficar carregando, é muito ruim até mesmo em avião, você não vai conseguir você pode viajar com uma jaqueta dessa sem nenhum problema, só que ela ocupa muito espaço essas grandonas, então ter essas pequenininhas, por exemplo, essa aqui de saquinho de lixo, ela vem com um pacotinho e aí você pode dobrar e colocar ela dentro de um pacote porque ela fica super confortável lá dentro, certo? então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se você gostou, já sabe, não deixe de se inscrever no canal, dê um like Compartilhe nas redes sociais, caso você tenha algum amigo que esteja viajando para um país frio ou com neve. E se você tem interesse em conhecer a Polônia, Wrocław, a minha cidade é muito maravilhosa, recomendo a todos. Tá bom? Vou mostrar um pouquinho da neve para vocês. Ó, eu moro numa região que tem uma igreja ali, então tá cheio de neve. E a parte pior da neve é isso aqui, ó. Que os carros começam a passar, começa a ficar sujos. Aqui até que nem tá tão sujo. Mas nas beiradas pra lá, fica um pouco mais sujo. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Nos vemos numa próxima... Num próximo assunto. E se você tiver alguma dúvida sobre a Polônia, algum vídeo em específico, deixa aqui nos comentários abaixo. Até mais. Tchau, tchau.